Muitas pessoas me consideram uma pessoa andrógina, mas você sabe os diferentes significados que essa palavra pode querer dizer? Andrógena é formada pela união de andros, que significa homem, e ginos, que significa mulher. Já em sua construção, reflete a mistura do masculino e feminino, e em seus diferentes usos, ela vai refletir justamente isso. Porque sim, este é um termo que pode ser usado em mais de um momento. Por exemplo, quando a gente fala em androgenia enquanto aparência física. Então a gente está falando aqui sobre como as pessoas pessoas te concebem a partir de sua corporalidade. Então são pessoas que possuem em seus corpos traços que são lidos como masculinos e femininos ao mesmo tempo, que confunde as pessoas, talvez, seja porque elas naturalmente são assim ou porque conseguiram ser assim através de intervenções cirúrgicas. Então a pessoa com a corporalidade ambígua, a gente consegue pensar em vários famosos que se encaixariam nisso. E você tá percebendo que eu tô falando parecia física, a corporalidade, né? Porque o outro sentido é quando a gente fala fala sobre estética. Então seria a androginia enquanto estilo ou expressão. Nesse caso está mais ligado à moda, à maquiagem e à forma com que você se expressa. Se é algo que mescla os universos masculinos e femininos, é um estilo androide. E é aí que eu acabo caindo, né? Porque fisicamente eu não dou uma confusão. Ou seja, a minha corporalidade ela é bem masculina, mas o meu estilo, as minhas roupas, o meu cabelo, a minha maquiagem, as coisas que eu associo a mim, mescla esses dois universos e posso ser considerado um estilo andrógeno. A outra definição que nós temos já não é enquanto aparência, e sim enquanto identidade de gênero. Pessoas que não se identificam nem como homem, nem como mulher, e sim como andrógenes. Nesse sentido, androgenia é uma identidade que se constrói a partir da mescla do masculino e do feminino. Não é um ou outro, não é os dois ao mesmo tempo. Mas é um que mescla os dois. Mas não se confunda, andrógeno não é a mesma coisa que não-binário. O termo não-binário engloba várias possibilidades. Uma dessas possibilidades pode ser a androginia, enquanto identidade de gênero. Mas essa identidade, de forma alguma, anula o que eu disse antes. Um homem cis, por exemplo, pode se entender enquanto uma pessoa com a estética andrógina e mesmo assim se identificar como homem, e não como uma pessoa não-binária. Deu pra entender? São usos diferentes dessa mesma palavra. Várias palavras no português têm mais de um uso e significado não vai ser uma exceção. Mas então, sabendo disso tudo, você conhece alguma pessoa andrógena?